And if you feel your sinking, I will jump right over into cold cold water for you. Hoje eu vou ensinar duas almofadas decorativas, estilo Pinterest. com vocês? mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou a Tarvis Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito No vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês Dois modelos de almofada estilo Pinterest Pra decoração Porque eu achei elas muito fofinhas e eu precisava mostrar pra vocês como fazer Elas são muito simples de fazer E são muito legais Mas pro vídeo não ficar chato eu vou ensinar uma nesse vídeo E outra no vídeo da quinta-feira que vem Então se você é do outro lado gosta de decoração Gosta de tutorial Você tá no lugar certo, confere o vídeo você vai precisar de feltro vermelho, branco, canetas, tesoura, cola quente, enchimento para a almofada E eu usei duas bandejas para referência do círculo da nossa almofada Eu desenho a bandeja maior no feltro vermelho what... E depois, bem no centro, desenho a bandeja menor E eu faço dois moldes iguais a este Recorto o círculo maior. E depois, onde eu desenhei o círculo menor, eu abro um buraco. Com o feltro branco, eu contorno uma parte do círculo. Estes vão ser os contornos brancos das boias de marinheiro e recorto oito modelos iguais a este, quatro para cada lado da boia. A boia de marinheiro tem os detalhes brancos dispostos como se fosse um X. Eu coloco eles no lugar e depois eu colo com cola quente. Eu faço isso nos dois lados e na mesma posição. Com a cola quente, eu fecho os dois círculos da almofada, o de dentro e o de fora, deixando no de fora apenas um buraquinho para poder colocar o enchimento. me Complete toda a almofada com enchimento, assim que ela estiver bem fofinha, feche o buraquinho que você deixou e pronto! Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça que a almofada de âncora vai estar no vídeo da quinta-feira que vem Então se você quer aprender, não perde o conteúdo da próxima quinta Se vocês têm alguma dúvida ou sugestão, não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários Eu adoro saber o que vocês estão falando, o que vocês precisam saber, etc Se tiver alguma ideia, também bota aqui embaixo que eu tô sempre lendo tudo que vocês postam Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais É isso aí, até a próxima e falou!